To time. From time to time. Do jeito que você está vendo, é escrito aí tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E essa expressão é usada para você falar de vez em quando. Sabe quando você quer falar em português? Ah, de vez em quando. Então é essa expressão que você vai utilizar. A Aplicação numa frase. Buddy, I still think I'll her from time to time. Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te pedir para você se lembrar, de não se esquecer de se lembrar